Oi, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar um pouquinho é, sobre algumas coisas que eu comprei, tá? Lá na Shopee <risos> Ai, gente, vocês não sabem o pé, os perrengues que eu tenho passado, vocês não imaginam. É, então, vamos lá começar. Eu comprei recentemente tassel. Vou mostrar pra vocês. Começando, né? Pelas coisas que deram certo, tá? Eu comprei Tassel. Já tá tudo aberto, tá? Porque tem uma coisa que eu quero contar com vocês. Meu Deus! Não sei como foi que eu fiz isso. Então, eu comprei Tassel. E a loja me enviou este mimozinho, ó. Ai, gente, é muito bom receber mimo, tá? Por isso que eu sempre coloco mimos nas minhas encomendas. Essa minha comprinha aqui eu fiz lá na... Fitas AMF nf e Filho E eles me mandaram uma cartinha Com meu nome Ó Tá? Tem uma cartinha assim super fofinha Com adesivo perfumado por sinal Tá? E um, um prendedorzinho de cabelo E um E uma lixa Tá? E os produtos que eu comprei lá foram esses aqui tá Tassel com tulipa, tá? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ah, tá tudo é, amarradinho. Deixa eu mostrar. Olha que coisa mais linda. Tá? Eu posso deixar o link do... Eu não sei se pode, né? Mas eu vou tentar deixar o link do vendedor aqui no... No box de informações. Tá certo? Eu comprei essas duas cores, que são as cores que mais saem, né? Que é o rosa e o branco. Deixa eu passar pra cá. Também comprei da Shopee. Que chegou... <risos> Olha só. Eu comprei, tá? Lá na lojinha da Vanessa. Eu comprei capa. Comprei papel offset de adesivo Aqui. e comprei papel offset. Só que o que aconteceu? A minha compra veio é, trocada com de outra pessoa, tá? Então, eu só recebi os papéis offset. E eu não... Eu não recebi as capas e o papel adesivo, tá? Eu entrei em contato com ela. Gente, a, a, a encomenda dela vem embalada de um jeito incrível, só que eu tava, fiquei tão afobada, tão afobada que, sabe eu nem vou mostrar pra vocês o que eu... tá, mas assim aqui Ui. aqui tá, os papéis offset. eu entrei em contato com ela é, eu vou ficar com esses papéis e ela vai enviar pra mim o que tá faltando tá, é, infelizmente ela disse que entrou em contato com a pessoa que recebeu a minha encomenda, só que é... A pessoa não respondeu mais ela, sabe? Então, tipo, cagou pra ela. Não vai devolver, não vai, é, não vai... Como é que diz? Não vai enviar os produtos de volta, tá? Pra ela, infelizmente. Mas olha só, ela enviou, gente. Tudo muito bem, embaladinho. É, o que aconteceu foi na hora do envio que... Eu recebi uma e a menina recebeu os meus, tá? Porque, ó... Aqui tá com o nome da pessoa que recebeu os meus produtos. Ai, gente, sabe? Veio máscara, cartão. Veio lixinha de unha. Esse é sinal que eu tenho que fazer as unhas, tá? Veio essa lixinha de unha. Bem embaladinha. Veio uma máscara, né? Que é super útil. Tá? E foi isso que eu comprei lá e a gente fez esse combinado dela, de eu ficar com esses papéis e ela me enviar o que tá faltando, tá? E aí depois eu libero o pagamento pra ela. Aqui na minha cidade eu comprei alguns itens pra foto, tá? Então eu comprei essa maçãzinha rose gold. Comprei também essa tábua em formato de coração... E também comprei uma canetinha. Ai, gente, vai ficar muito fofo essa composição pra tirar as fotos lá pro pra o Instagram, né? E o que aconteceu com, as minhas, com a minha comprinha de capas? Eu postei recentemente aqui pra vocês no canal é, um vídeo onde eu mostro que eu fiz uma produção grande e tal... Nesse período, eu fiz uma compra, tá? Que foi pra deixar de estoque de umas capas. Vou pegar a caixa pra vocês. Tá aqui. Eu fiz a comprinha de capas. Eu fiz a comprinha, tá? De capas. Só que o que aconteceu? Quando as capas chegaram, foi bem no meio da... da do período de entrega eu tava super afobada, confiei que o produto tava correto, né? que aconteceu? As minhas capas, elas vieram pequenas. Esse tamanho de capa aqui é o tamanho ideal para fazer mini planner. Então isso significa que o universo está me dizendo que no ano de 2022 eu vou fazer muito mini planner. Então tá aqui a minha caixa cheia de capas. Gente, elas vieram no tamanho né, de 14 por 22, Tá? E aqui eu uso o tamanho de 15,5 por 21,5, tá certo? Então, é uma lição pra mim, né? Que deveria ter olhado, deveria ter conferido e não conferir. Mas, enfim, deu tudo errado, né? Tô aqui agora, é, tava confiante que hoje essas capas iam chegar e eu ia conseguir finalizar as encomendas que eu tenho aqui. Ah, isso aqui é o que tá impresso, né? Tem muitas outras coisas ainda que eu nem comecei a imprimir ainda Então o que é que eu vou fazer? Vou entrar em contato com os clientes e avisar o que tá acontecendo é, Mas eu já fiz uma compra em um representante Numa distribuidora que tem aqui próximo E eles vão me enviar e amanhã ou depois Então terça ou quarta eu já vou conseguir terminar essas encomendas Mas assim, vale a, a lição, né? Vale a lição pra gente tomar mais cuidado e ter mais atenção com as coisas. Principalmente você, assim como eu, que é iniciante, né? Porque, gente, as coisas, sabe, fogem do nosso controle, assim, às vezes. Lógico que eu deveria ter conferido, né? Fica a lição pra mim, fica a lição pra vocês também. Caso aconteça, de você pedir alguma coisa, você sempre confira. Um grande beijo e a gente que se encontra na próxima rotina de comendas, tá certo? vai